Já vou te mocar, ah. o botão da cover da jungle pra vocês. Mata o cara lá no. Vou dar C4 aqui. Ele Passar pra esquerda. Iam... Passar ah, também. Ok. Deixei um Tá do bomba aí, viu? Não vi nada base, mano. É, da base, velho. Base pulando, base pulando. Base. Base. da base. Você, Sheldon. Moscou, moscou 5, velho. É moscou, moscou 5, velho. Vou dar a volta do caverno. Joga em Moscou. Não, na verdade dar a volta do ter o Tá. Vai ter liga. Base comendo, eu acho, ué. O FNX está com 10, viu? Base em cima do Ticket. Em cima do Ticket ainda. Ai. Eu estou aberto. Né? Passou bomba já. já. Um Meio. Liga. Tá no bom. Defalque, né? Estou doido. life de um. Estou doido. Nem vi, nem tem não. Estou doido direto. Mas vocês vão no time de vocês aí. Né? Tô de trás, Eu Acho que ele pulou ah, L, é. porque. Fica perto é pra brincar. Fica na B, viu? Uhum. Tô comendo um rato, velho. Ah, puxa, flechei. Flechei. Mercado, um trocando. Diego girou pra B. Ah, tô colando um L aqui. Smoke a liga, Fábio? Não, não, não vou colar na Smoke, não dá. Pode tirar na sua caverna, Eu tô ah, cavando o mercado aqui na B, velho. O mercado morreu. Matei dois a B. acho que não tem mais ninguém B, velho. Eu tô aéreo, tô colando L no walk. Tô entrando liga. Default. Tem mais um, velho, o Togs. Tá. Nada, bem, não, nada, nada, só de cavalo. Joga, Joga, Joga. Tá bem, mercado. Eu tô comendo, Eu tô comendo mercado posto. já. Tá, tô mirando, não tem nada. É pra base isso, viu? Não, tá pra você, Thiolo. Matei um base e tava mirando base, mano. Esse cara acho que tá dentro da B1 aí. Deve tá, deve, tá dentro da B1. Deve tá escondido, porque ele tava mirando base. Tem você na caverna esse cara. tava aqui na van, viu, segui. É, tá ah, embaixo da van Tô comendo bem B1 aqui, vai Baixo da Tadana van Nuba. Tá, tá indo não sobe na van Rolou, Não Foi, ó Vai rolar um pause técnico, tá, pessoal? Ó. Ah. Cê só ali Scout ele correndo, ele correndo pra caralho uma. Mocou B, smokeou B já. Eu passei L já, mano. Fala. Fala. Mais um L, mais um L. Mais um L? Mais um L, sim, Tem mais um L. L. L. Peguei os dois L, peguei os dois um L, guys. Mais um B, certeza. Matei o jungle. E aí, Dord? E aí, Dord? velho. Só ele. Consegue matar ele? Matou, boa. Ele pode estar a base TR, pode ver a base TR. Pegou AK, viu? Pegou AK, viu? Tá merda, velho, É, tem que voltar junto, guys. Ah, é meio impossível, meio impossível. Ah, tá, junto, tá, tá, tá, tá, tá. Ele só pode chegar meio, todos eu tô zoada Deixa ele correndo, você vai de boa. Tá. tá. Aqui, tá. Tá aqui é, na cara. escada. Eu tô vida, dele. Tá na escada. Tá no no chão. ainda, tchau. Tá manchado. Fogar, a cara pro corpo dele. Fogar. É aí de vida. Agora pegou meio, vai espatar o Xana aqui. É, Igor. Tô chata peixe, acho. Não sei. Tô tá mirando. Tá. Cabecinha, cabecinha, 10. botão. Cabecinha. Rato tá morto. Tô com 10 de vida. Flachinha pra cima, quer trocar essa cara? Ah, não, só com 60. Cabecinha? Cabecinha não. não. Cabecinha, não. Fogo, fogo, fogo, fogo, guys. Fogo. Peguei fogo. Diogo, Diogo, Diogo. Jogo, Jogo, Jogo Tô olha a esquerda aí janela, oh, janela, Eu vou ir aqui, mano Vou abrir Vai ter um up base, guys dois janelas, tem um jungle tem. e janela, guys Tendo no um lock Vou smocar a jungle Toda tá fechada Lá tá e mirando jungle. aqui, velho base, base de op base de op calma, um... barotei, barotei, barotei. Esperar sair aí. Tá. Liga ele acaba mirando Ele viu. Base maior. Vou plantar base. liga, um. ele Tá. Liga. Desliga. Ali é zoado, ali é zoado, é último Diagonal. um x 1 Passa tá pulando pro C, Vou focar ah, começo, oh, viu? É. Vou focar na né? Ok, liga. Vou ser é L aqui, guys. O L mano. Eu que vai tá B, mano. L, L. L, L. L, L. L, L. L, L. Mais um falar. o É, só, palácio, ele é Fica só ele, botão. Palácio. Fala comigo? Dentro ah, do é. pode ter saída já. Vou estar tá em qualquer lugar aqui da default. Pode tomar default. Pode palácio, a gente vai ele, velho. Palácio, hein. Tô certo, tô saindo. Vazão. tá ele na direita, velho. Um caverna, ah, você Amassei é palácio. Nada? Não, não. Nada palácio, velho. É um B1 sozinho, 3050. Nada na caverna. Caverna parou de pica. Ele, ele tá picando, sim. tá picando, Acabou de cagar. Fui, ó, eu, fui, ó. Eu. Não, eu vi ele. Eu juro pra você. Entrou um ca... Tá, caverna ainda. Sozinho, sozinho. Tá... Tem mano, é, tudo bem, pode B, pode B. ganhar na B? Okay. Toma a s 1 Matei o P-5 Mais um botão. Tá em cima, tá em cima, tá em cima. caiu caiu Correndo, Morre! top mid. Tem banho? Nó, não, não tem. Passou vários, passou vários. smoke então, velho. Rato, Rato, Rato, Rato, Rato, Sei. Tem C4. O mesmo tá, tem lá. Tá meio? Aí, não. Cv. Se C4. Ele voltou a spawn, mano. Tem famas no meio aqui, mano. B não vai. É B não. B é do Boltz, né? Uhum. É a minha. Não voltou o Tv, foi B1. Quando você tiver controle do meio, avisa aí. Ah, não vou lançar aqui não. Bora. Tem que tomar co Foi. Tem B, tem B, tem B. B, caiu B, caiu do B. Gai, caiu B, caiu do do B. vai outra coca. Vai Vai Vai B, B, B, B, cima. Boa. nice segura banguei? Meio? Sim, só despedir. Achei você. Abriu meio na mira, mais, mais, mais. mais. Voltei okay, okay. Pra eu acho eu pra que mais uma. Peguei mais voltar. Nossa, caverna, caverna. Esquina Matei cadeira. Esquina, mais uma, mais uma esquina. Ai!